Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são belos os pés do mensageiro Esteja convosco Está no meio Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam De onde lhe vem essa sabedoria E esses milagres não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficar escandalizado por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é a sua primeira leitura do livro do Levítico. Depois que Deus trata das condições morais que é os ensinamentos dos dez mandamentos para que o seu povo tenha o caminho da salvação que nos ensina a buscar Deus através desses mandamentos Deus agora descreve o que? O ciclo litúrgico de várias festas anuais e por que Deus pede esse ciclo litúrgico? Para segurar essa união dos seus filhos com ele, essa relação através dessas festas litúrgicas, através das orações, para que buscam esse, esse, esse ligamento do seu povo com Deus. Por isso que ele pede aqui. Né? A preocupação não é tanto para explicar aqui a história dos hebreus mas é assim para manter um cunho, um cunho religioso com o Pai. E isso permanece até hoje. Você diz que foi Deus quem pede aqui esse ciclo litúrgico. Por isso que a nossa igreja ela é rica em liturgias. E nós temos as nossas festas, nós temos nossos templos de festa. Até hoje temos esses ciclos e litúrgicos. Nós temos o advento, nós temos aí a, a Semana Santa, né? a Páscoa. Quantas coisas nós temos? Quaresma. São tempos litúrgicos para que o povo entenda e tenha essa relação com Deus. Quando nós estamos chegando perto do advento e do Natal... Nós já estamos nos preparando para quê? Para ter aquele relacionamento com o nosso Salvador. Reconhecer a vinda, o nascimento daquele que veio para nos salvar. E assim as outras festas. Quaresma, tempo de penitência. Tempo de oração, de unir um pouco mais com Deus. Tempo de jejum, como pede aqui. Depois vem a Semana Santa quando nós dedicamos aquela semana, a Páscoa, a festa da Páscoa. Por isso que nós temos a riqueza de liturgia dentro da nossa igreja. É Deus quem já pede aqui, lá nesse livro de Levítico. Só que tem um problema muito sério. Dessas de festas, tomarem outros rumos, outros rumo, outro níveis. Porque muitas pessoas aproveitam, sim, desses tempos litúrgicos só para bebedeira, só para comer e beber. Não tem essa relação. Não chega a ter a relação que precisa ter nesse tempo litúrgico, no qual Deus está pedindo aqui. Muitos não vê a hora de passar a quaresma para o... chegar no domingo da Páscoa fazer o churrascão. Fiquei sem comer carne. Esquece da igreja, só faz isso. Ah, não, não comi carne, eu respeitei, mas hoje. Mas e o um momento de ligação? O que é a Páscoa para mim? Como que, o que significa Páscoa? No Natal, muitos fazem festa, bebedeira, alugam chácara, ficam três, quatro dias na chácara, bebendo, comendo. E o nascimento? E o aniversariante? Onde fica? Este que é o perigo dessas festas tomares rumos diferentes. E as festas da igreja não são. Nós temos o direito, sim, de fazer a festa do Natal com a nossa família, comemorar, mas, em primeiro lugar, ter essa ligação com Deus. É disso que Deus está pedindo aqui. Esse ciclo religioso é para que seus, fi seus filhos unem a ele através de oração. E muitas vezes nós deixamos passar esse tempo aqui Despercebido. Então a festa da antiga aliança tornou-se viva para eles, uma comemoração do que? Da salvação deles. E a nova aliança? Qual é a nossa comemoração? A antiga aliança, Deus prometeu e tirou seu povo da escravidão. Foram salvos. A nova aliança, Deus nos tira da escravidão do pecado. E nós lembramos desse dia do Senhor, o dia de Natal, por exemplo, o dia que está vindo o meu Salvador, Jesus, Deus faz aliança e manda o seu filho. Será que eu estou me ligando com essas festas ou eu tenho essas festas só para comemorar, só para comer? Então, quando a Bíblia fala de sinal, desses sinais, é comunhão com Deus. Por isso, essas festas têm que haver essa comunhão com Deus. Senão, não está adiantando de nada para nós dizermos sermos cristãos e deixar despercebidos de passar essas festas que aqui Deus nos pede, nesse livro de Levítico, que já pede lá para o povo da época. E a Igreja Católica coloca todo esse ciclo de liturgia, de tempos, para que nós comemoramos e festejamos, mas junto com Deus. Não só a festa nossa daqui de comer, beber, se divertir, mas buscar a oração e se ligar com Deus. E o evangelho de hoje entrou aqui no capítulo 13 de Mateus, e, quando, e o capítulo 12 de Mateus, ele termina falando que a família de Jesus é constituída... Pelos que escutam. Jesus disse, né? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aqueles que escutam e aceitam o Pai. Aqueles que acreditam em Deus. Aqueles que buscam o Pai. E essa é minha mãe, e meus irmãos. Só que os conterrâneos deles não entendiam seus ensinamentos. Próprio do pessoal de lá, a parentela dele, não entendia isso aí duvidava da sua sabedoria e ficava escandalizado. E o que causa tudo isso aí? Jesus não faz muito milagre nas suas terras. Sai da sua terra e vai para outro lugar para pregar e evangelizar e fazer os seus milagres, porque não é bem aceito ali. E não é só o povo do seu, do seu lugar, os fariseus, que ficam escandalizados com alguma coisa de Jesus, os apóstolos também, Pedro também ficou. Por quê? Porque viam em Jesus uma outra forma, a forma que eles queriam, não como deveria ser. Lembra que Jesus chama Pedro de Satanás? Faça de mim, Satanás. Você não pensa com as coisas de Deus assim, mas o humano, com as coisas do homem... Por quê? Porque a cruz era um escândalo. A cruz, lá em Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz que a cruz era loucura para os que se perdem. Quer dizer, era um castigo para aquelas pessoas que se, que se perdiam. Então, Jesus falar da cruz, morrer numa cruz, era um escândalo para todo mundo. Por quê? porque não entendiam que era a salvação. A cruz, para nós, é salvação, nós sabemos. Mas eles não queriam entender isso daí. E por que, que não entendem? Até hoje nós somos assim. Porque nós queremos ser conhecedores de tudo, nós queremos exigir das pessoas que seja da nossa maneira, que não, a pessoa não pode ser aquilo que ela é ou não pode passar por aquilo. Nós somos exigentes, esse povo era exigente com Jesus. Como Pedro foi, o povo também era. Não queremos um Messias dessa maneira. E nós somos assim até hoje. Às vezes exigimos coisas que a pessoa tem que ser diferente, não como nós queremos. Aqui tem até exemplo. O marido cansa da mulher porque ela é boa. Mas não é brilhante. A única que brilha é a minha mulher, né? Que é brilhador. Então, essa brilha, né? Não, um brilhador, pelo menos, ela já está. Ela tem que ser boa. Que brilhador, brilhando, ela já está brilhando. Agora da Luzia só vou exigir essa bondade, né? Ele já completa. A esposa despreza o marido porque ele é legal, ele é muito bom. Mas ele não tem prestígio. Olha, a exigência que nós começamos a fazer, às vezes, das pessoas. O próprio o Papa João Paulo 23 desprezaram a obra dele. E sabe por que desprezavam a obra dele? Porque ele era um homem comum, simples. Então, essas exigências que faziam de Jesus. E nós fazemos também, às vezes, essas exigências com as pessoas. Nós aceitamos, não queremos como ela, ela seja o que é. Então, vamos levar essa mensagem de hoje, desse tempo litúrgico, dessa ligação que nós temos com Deus. E não ser esses fariseus, esses conterrâneos de Jesus, que queriam que fosse como eles queriam. E nós, às vezes, exigimos isso das pessoas. Ser do jeito que nós gostamos. Louvado seja nós, Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.